Aham uhum. ver. É, quer ver, vais ver. Claro que sim. Olha deixa-me estar um hit para ver. Oh, nem tem runas, para aí, tem que pegar, para aí. Não mas é, não é mesmo, já não. Está aqui é Tira já a roupa. Ou foto o focinho. Tira oh, já man. a roupa ou levas no focinho. Ai, mano. Olha, eu não dá para ir ao banco. Ah, dá, dá. Porque está aí combate? Porque eu estou-te a foder o focinho. Mano, tenho que não fazer nada, caralho. Vou dar um hit. Se tu vou dar um hit. Oh, mano, estou a de vida, olha aí. Uda, se deita ao banco, vou Uda, só para ver se consigo te matar. Matar não, teu. O que é? O que é? Olha, vai roubar o filho da puta do Witt? Agora, ah, Caralho, eu estou tudo cego, não, não. É tu... para <risos> não me tentar enganar. Tu vais levar um Mas... sinho, vai. Olha que Eu estou a avisar. Ah, oh, Mandas-me um wit. Mandas-me um, hito, Mandas um hito? Eu... é de um homem morto. Tô, de t... água. Puta, Olha, eu t... T... eu estou ah, a avisar. Mandas muito, um és um homem morto. Ai, mano, foda-se. Vai vai para a puta da tua ilha, vai fazer, vai vai restaurar a merda que fizeste no mundo 101, filho da mãe. Mas é de um hito, vai fazer um mito, os vais jogar. Qu queres levar um ito? Olha que... Uh, Quanto é que, tu tens... que. Quanto é que tu tens de vida? Ah é? Yeah? Olha, vai levar um focinho. Anda cá, olha, pô. Tá Oh fez só para ver, fez só para ver, tá querendo. Oh! Oh! Oh! Oh, oh eu tenho tanta merda aqui, o que é que ele tem? Oh! Fiquem com alguma coisa do Miguel! As asas! Queres? Queres isto de volta? Queres? Anda cá a buscar, anda. Ah, pois tem. Estou com o mais caro, meu. Foda-se. Ah, pois é. Queres? O menino quer isto de volta. Quer? Anda cá a buscar. Anda. Que remédio tem que ir lá. Anda para morrer mais uma vez. Olha os teus, o... Olha os teus ossos. Vou enterrá-los aqui. Oh. Enterrar os é ossos na ilha. Do Dragão Vermelho. Que coisa mais panoeirada Se vês para aqui, vou-te a foder. Não, queres itens, pelo menos. Queres? Eu, eu Olha ah, é. lá, ficamos em cada um, em cada alguma hora. Não, eu, eu fiz, eu, eu tive trabalho, tive mais uma hora. Não foi para tu viste para aqui para foderes do trabalho que, que, que fizeste no mundo seu T1. Vais para o 101, Como? remandar Como? a merda que, fiz, que fizeste. Foda-se ou eu foto o quando chegares aqui que eu falo, uma está oh lancer Almeida? Claro é bagulho caralho já estás a ver? estou a chegar é bom até encontro assim, é, eu, a morte é, eu eu, Sim, é, assim, é, eu não me chamo, eu, eu não me chamo Miguel ó oh, um passo, fechar simples era isto que devias ter feito, burro do caralho. Mas, é verdade, talvez tá, também tens É, tu tens razão, é, tê, tem razão um... mas ora se tu foste para o CTU e deixaste estar lá. Não, mal vê a oportunidade do colega ter o banqueiro aqui dentro da ilha, vai lá e eu, filha da mãe, eu gosto de citados? Tem. Pode ser, Ah é. oh, oh, é... mano, mas que cara tão... filho que ajudei, dei-te moral. Dei-te moral? Eu vou-te dar a moral. <risos> eu vou te é já dar a moral. Como é que tu estás, meu? Tu estás ao contrário de mim, caralho? É, o mapa é que está ao contrário de ti, burro do caralho. É. Sem sentido. Quando eu digo direito, ele diz-me: ai, ah, isso é esquerda. Ou então digo Aí, este, é... ele vai para o oeste. Tu ah, trocas... não, não estás Olha, eu abri o portão e o gajo já vinha, só que eu fechei. Ah, já estás? É, é, é, é. estás se... partida, mano? Não eu fugia, eu sou o gajo, mas fui a tempo de fechar lo Não é. fazes partida ou não? Hã? É? Não posso te eu só tenho não tenho jogo. Uh, eu estou a partilhar. Mano, posso abrir ou não? Diz-me só isso, para não deixar fugir. Foda-se, que puta, estás Diz-me só se posso abrir ou não. Tu estás aí no portão? É, é, estou cá fora. Estás cá? Estás aí fora. fora? Vês? Tu já o tiraste só aqui. Tu... Onde é que ele anda? Não tirei nada, não tirei nada. Juro que... Oh, mano, ia sim, só que eu fechei a tempo. Nem me fodes. Certeza? Certeza, juro, juro mesmo por tudo. Oh, mano, vou abrir e vou fechar. Foda-se, um passo. Olha, olha o tempo Chate. que tu demoras. Ah, ele está aqui. Tá. É. Que, Queres que que as, que as cenas? Toma um hit. Olha aí, olha aí, caralho. Foda-se. Olha aí, meu. Vais para o mundo 71? Oh, vou. Foda-se que merda. Acho bem. Anda, aceita. Oh, mas é drome, foda-se. Oh, oh. Porque... tá a ficar aziado. Não entusiasmo, isso tens a tua razão oh. É tão ah, fixe Oh, queres... queres... Não queres as tuas coisas Miguel? Não queres as tuas coisas? Outra vez os ossos do Miguel Enterrar os ossos do Miguel Puta que pare... Não queres Anda cá outra vez, já dou-te o equipamento à terceira de vez Queres Miguel? Estás ah. a suspirar Miguel? <risos> Onde é que tu estás? Pronto, eu vou ter contigo Onde é que tu estás? oi aí, sempre aí Estás? É Aí é, já vou ter então o teu encontro Acho que tá bem Não sei, se só... é loucura Estou a chegar. Vai, um vai para o 101, vai, estás tá a chegar. Onde é que tu estás? Estás a ver do vulcão? É, yeah, estou a ir para ele, pelo vulcão. Estás aí para o lado esquerdo ou pela direita? Pela direita. Pronto, estou um a ir para o lado Isto é, se não te enganares, da direita ou da esquerda, não é? Não, não, estás a passar abaixo de mim e estás a passar por cima. Pronto. Agora estou ali, ele ali. Mais um 8, puta que parou <risos> Anda cá! Oh, amiga! Cara. <risos> oh! oh caralho! Pronto, tá bem, desculpa! Toma lá! Que bonito. Toma lá, toma lá, toma, pronto! Pronto, toma! Ups, desculpa, Faz querer! Desculpa! Não é vou dizer nada, quero seguir a tira. Desculpe, não nem vou dizer nada. <risos> oh, vou dizer nada. <risos> Pronto, vais para o seu tio? Ah, vou, que remédio. Vais, certeza. Bom. Anda lá que eu vou lá e ajudo. Eu tive este tempo todo a gravar, eu fui só por isso, só para fazer a cena.